Você já sabe que a Prudential é a seguradora oficial do Rock in Rio. Não? Bom, agora você sabe. Mas tem uma coisa que você ainda não sabe. A Prudential é tão rock, mas tão rock, que além de segurar mais de 700 mil vidas no Rock in Rio, ainda vai levar um rochedo de escalada pra lá. Rochedo, solidez, rocha em inglês. Rock, Rock in Rio. Sacou, né?